Boa tarde, Fátima. professor. Boa tarde, boa tarde. Oi, Fátima. Olha, eu estava, tava eu, Fátima, Ivonete, Edna e Maria Del Carme. Não deu tempo de todo mundo se socializar, porque assim, a Edna eh, fez o pensamento com a Ivonete, as duas se, se, eh, se socializaram, a Ivonete leu bem o recado da Edna, eu me socializei, eu fiz com a Ivonete, li bem a Ivonete, quando eu estava... A Maria estava explicando o que ela sentiu na minha mensagem e eu não consegui responder porque saiu da sala. Mas eu vou falar para a Maria que ela leu toda a minha mensagem. Eu mandei para minha mãe, que faleceu há 40 anos, não tive a boa oportunidade de dizer o quanto eu amava, que meu amor era incondicional por ela e que eu vou continuar amando ela onde ela estiver. Então, a Maria leu, porque ela disse que sentiu um amor imenso no seu coração e eu fiquei muito emocionada, muito emocionada mesmo, só tem que agradecer. É uma, é uma energia, uma sinergia entre todos nós, né? uma comunhão que captou muito bem a mensagem, mas valeu, nosso grupo ficou, assim, as mensagens foram bem captadas. Eu estou muito feliz mar e agradecida, fato, né? muitas curas. Muitas curas desde o começo do curso. Já passei por vários cursos com você, Wallace. E assim, não tem palavras para dizer o que o coach quântico está fazendo na minha vida. Assim, é coisa para levar para o resto da vida e colocar em prática e crescer. Gratidão, gratidão mesmo.